Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo sobre o poder do foco, um vídeo que tem ajudado muitas pessoas e hoje eu trago um tema, um tema extremamente importante, é uma técnica infalível, um conceito infalível para que você use em benefício próprio e ao meio a quem está ao seu redor o poder do foco e ele se baseia no seguinte, aonde colocar o meu foco? E eu trago uma técnica, um conceito tremendo. Veja bem, eu preciso focar primeiramente quem eu sou. Depois eu tenho que focar no que eu faço. E por final, focar no que eu quero ter e no que eu vou ter. Ou no que eu tenho já. É uma pirâmide. É quem eu sou e eu coloco foco. É o que eu faço e eu coloco foco. E é o que eu tenho e eu coloco foco. As pessoas perdem essa perspectiva. Eu vou começar falando da base dessa pirâmide, de botar em foco no, em quem eu sou. Eu estava um dia em casa e minha esposa pediu, amor, vai ali no supermercado e compra esses ingredientes que eu estou fazendo um jantar, está vindo sua família aqui para casa e tal, e ela toda animada, fazendo um camarão lindo. E eu estava com aquela roupa que eu fico em casa, cabelo despenteado, você pode imaginar como é que fica eu com cabelo despenteado, uma camiseta largada, aquela calça com aquele short confortável, uma chinela confortável e eu entrei no carro e fui para o shopping center. Entrei no supermercado e aí eu dou uma recuada e disse, se alguém me vê, se algum cliente me vê, e aí vai, vai, e quando passo pelo primeiro cliente, ele olhou para mim, Paulo Vieira, é você, eu disse, sou, e se você está bem, você está doente, ele olhou para os meus pés na cabeça, você está doente, você está bem, está precisando de ajuda, houve alguma coisa com você, o cliente se assustou comigo, porque eu perdi o foco de quem eu sou. Eu não sou uma pessoa aqui e outra pessoa ali, eu sou a pessoa, eu sou o Paulo Vieira em qualquer momento da minha vida. O meu caráter é o meu caráter em qualquer momento da minha vida. Eu, Paulo Vieira, tenho uma promessa para mim e para as pessoas, quando você me ouve. Você tem uma expectativa sobre a minha vida, você quer congruência na minha vida. Você não quer um Paulo Vieira que fala de foco e vive sem foco lá fora. Você quer e espera que o Paulo Vieira tenha foco na vida privada dele, na vida pessoal e em todos os contextos. As pessoas que me ouvem, que acreditam em mim, também esperam a mesma coisa. E eu perdi a perspectiva de quem eu era. Eu perdi o foco e eu estava lá bagunçado, malamanhado, despinteado. Ao ponto de um cliente me olhar e perguntar se eu estava com problema, ver alguma coisa com você, você está bem? Eu disse, amigo, eu quero te agradecer. pelo quê? Porque você está trazendo a consciência, o foco de quem eu sou. E dei um abraço nele, agradeci, eu vou voltar em casa. E eu voltei em casa dali mesmo. Saí nem antes de entrar no mercado, voltei pela entrada do shopping, entrei no meu carro, vim em casa, tomei um banho, fiz a barba, pintei o cabelo, botei uma boa blusa, botei uma boa calça jeans, botei um bom sapato e voltei pro shopping. E voltei pro shopping e cruzo com uma pessoa. Oi Paulo Vieira, cruzei com ele. Oi Paulo Vieira, olá Paulo deixa eu te agradecer aqui. E eu cruzei com quatro pessoas, quatro pessoas que vieram me agradecer, quatro pessoas que olharam para mim e viram coerência, porque eu não perdi o foco de quem eu sou. Então eu quero te convidar. Quem você é, não perca primeiramente o foco de quem você é, mantenha quem você é no seu trabalho, mantenha quem você é na faculdade, mantenha quem você é na sua casa, congruência dos seus valores, dos seus atos e comportamentos. Quem você é, não perca a perspectiva, não perca o foco de quem você é em nenhum momento da sua vida, porque vai chegar um momento que nem você mais vai saber quem você é, se você for perdendo foco ao longo do tempo nos ambientes diferentes. Mantenha a sua conduta, mantenha seu comportamento, mantenha a sua atitude, mantenha, mantenha o foco de quem você é. Essa é a base da pirâmide. O segundo é a capacidade. E quando eu falo capacidade, da mesma maneira que eu falo de manter a excelência de quem você é, a excelência do que você faz. Algumas instituições, algumas empresas me contratam e eu pergunto, o que você quer? É para resultado efetivo ou não? E ela, por quê? Porque se não for para ter resultado efetivo na sua empresa, nessa instituição... Pública ou privada, eu não faço. Esse por quê? Porque eu só faço o melhor. Eu não faço algo para tampar buraco, eu não faço algo para inglês ver. Eu só faço o melhor. Então, tudo que eu disponho a fazer, tudo que minha empresa dispõe a fazer, é o melhor. Nós podemos até errar, mas nós erramos querendo acertar. E eu não perco o foco do que eu faço, da minha capacidade, de onde eu quero chegar, do que eu quero fazer. E eu te convido a manter o foco em cada atitude sua em cada ação sua, em cada tarefa sua. Quando eu vou apostar com os meus filhos, ensiná-los, prova deles, meu, minha filha tem 11, meu filho tem 8 anos, eu não me contento em ensinar mais ou menos, eu quero certificar que eles aprenderam de verdade, eu quero certificar que eles vão tirar o 10. E eu não estudo com meus filhos para eles tirarem oito, eu estudo com eles para eles tirarem 10. Eu ensino meus filhos para eles tirarem 10, porque eu não perco o foco da excelência. Porque do acordar ou dormir, eu busco ser uma pessoa excelente. Eu busco fazer o meu melhor em tudo. Ai Paulo, isso é muito cansativo. Amigo, cansativo é ser medíocre. Cansativo é fazer as coisas ruins e ter que refazê-las novamente. Cansativo é ficar de recuperação. Cansativo é ter que ficar no final de semana estudando, porque não estudou antes. Cansativo é não realizar meus sonhos. Isso é cansativo. Ser excelente na minha rotina é fácil e é prazeroso. Fazer bem feito da primeira vez é fácil. Cansativo é passar a vida inteira no emprego e nunca ser promovido. Cansativo é ter aquele salário medíocre tá estar desempregado, isso é cansativo. Fazer um trabalho excelente. Como um editor de vídeo que pega os meus vídeos e faz um trabalho excelente, isso não é cansativo. Isso é melhorar quem você é, isso é dar o seu show, isso é, ser, é progredir, isso é crescer. Fazer o editor fazer um vídeo assim, é, fez bonzinho. Meu amigo bonzinho, eu tenho pânico o que é bonzinho. Eu odeio o que é bonzinho, porque o bonzinho se camufla e vai seguindo ao longo do tempo. Porque quando é ruim, é ruim, eu posso desprezar imediatamente, mas o bonzinho se esconde. Eu quero na minha vida, eu quero na minha empresa, eu quero para você. Eu quero para o Brasil, excelência. Eu não quero para o Brasil escolas boas. Eu quero para o Brasil as melhores escolas. Eu não quero para o Brasil bons professores, eu quero os melhores professores. Eu quero para o Brasil, não é um bom transporte, eu quero o melhor transporte. É isso que o Brasil merece, excelência. Excelência na instituição pública, privada, excelência porque o que eu faço define quem eu sou, eu não sou o que eu digo que eu sou, eu não, digo, eu não sou o que eu quero ser, eu sou o que eu faço no meu dia a dia, e se eu faço coisas excelentes, eu sou uma pessoa excelente, se eu faço coisas medíocres, amigo esquece, você é medíocre, se você faz coisas ruins, você é uma pessoa ruim no que você faz, quem diz quem eu sou, são as minhas ações, e eu quero excelência das minhas ações, eu quero ser um pai excelente, eu não sou um pai mais ou menos não, esquece isso Eu vejo pais tatuando o nome dos filhos no braço, eu não preciso tatuar o nome do filho no meu braço Porque eu estou com ele direto, eu estou com ele toda hora, eu quero ser e vocês e sou hoje um pai excelente Eu quero ser um marido excelente, eu quero ser um filho excelente, eu quero ser um profissional excelente Eu vou dar uma palestra, amiga acredite, eu vou dar o melhor que eu puder dar eu estou falando com você, eu quero o meu melhor para você agora, eu quero fazer excelente esse vídeo. Desde a minha fala, a edição, ao vídeo, ao áudio, eu não quero mais ou menos. Eu quero para a minha vida uma rotina de excelência, de quem eu sou, do que eu faço. Agora, sabe o que acontece quando eu trago foco a quem eu sou? Um foco de excelência a quem eu sou em cada detalhe da minha vida? Sabe o que acontece quando eu trago foco de excelência a tudo o que eu faço na minha vida? Das coisas mais simples, as coisas mais complexas. Naturalmente eu vou para o topo da pirâmide e eu passo a ter. Ter sucesso, ter dinheiro, ter crescimento, ter viagens maravilhosas, ter uma família linda, ter saúde. É a consequência de eu focar em quem eu sou. É a consequência de quem focar no que eu faço. Amigo, quando eu vou malhar de manhã, eu não quero malhar porque eu quero o melhor personal e eu quero uma melhor malhação. Quando eu vou correr, eu quero seguir meu treino da minha corrida da melhor maneira possível. Isso é o que acontece com muito menos esforço, eu tenho muito maiores ganhos. Fica atento à tua vida, foco em quem você é, foco no que você faz e foco no que você tem.